Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem vindo aqui ao canal da Diálogos do Sul. Eu sou Vanessa Martina Silva e hoje estou aqui com a presença, a presença ilustríssima de Valkyria de Souza Silva, também conhecida como Mãe Kika. Bom, é, a gente vai conversar, ela é uma pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, são sete pré-candidatos, a gente está conversando com todos que estão aceitando o nosso convite. É... Antes de começar o vídeo, eu quero chamar vocês para fazer uma assinatura solidária da Diálogos do Sul. Nós temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço aparece aqui embaixo para vocês, no Sul. Vocês podem colaborar com a quantia que couber no bolso. A partir de R$10,00 já é possível fazer uma assinatura solidária. Quero dizer também que a gente tá fazendo essa transmissão aqui no YouTube primeiro e depois o vídeo vai ser retransmitido no Facebook. É, se você tá no YouTube, ativa aqui o sininho de notificações, se inscreve no canal, dá essa força pra gente, comenta o que, que você tá achando, o que, que você achou que chamou mais atenção na entrevista, qual que foi a proposta que o pré-candidato, a pré-candidata fez que foi mais interessante. Comenta aqui que isso ajuda a fazer o vídeo chegar a mais pessoas. Como eu disse para vocês, estou aqui hoje com Valquíria de Souza Silva, conhecida como Doné, que é mãe, Kika de Bacen. Ela é publicitária, aposentada, mora em Coab Tiradentes, que fica lá no extremo leste aqui da, da capital de São Paulo, uma importante liderança do movimento negro, do movimento feminista, integra aí o movimento de mulheres negras né, e feministas e é fundadora da oriacé ou é oriaché? Oriaxé? Oriaxé é Sociedade Brasileira de Cultura e Arte Negra, de onde nasce o bloco 4 Oriaché. Pronto. Aqui <risos> é a minha, minha pronúncia equivocada. E é esse uhum. bloco que nasce no Bixiga que depois dá origem ao conhecido, famosíssimo aqui em São Paulo, o bloco Iluobadmi. Bom, primeiro muito obrigada por ter que vindo é aceitado o nosso convite. É, ela saiu de Cidade de Tiradentes, veio de transporte público, então também a gente vai abordar esse tema porque certamente é uma das maiores, das pessoas que já sentaram aqui, uma das maiores conhecedoras do transporte público aqui na capital. Verdade. Né? <risos> Bom, é, pra começar, eu gostaria que é, a gente entrasse um pouquinho na questão das mulheres e da população negra. Eu acho que, pelo menos na minha vida, eu tenho 34 anos, Quase vou completar daqui a pouquinho, 34 anos. Na minha vida eu nunca vi é, essa população de mulheres e de, né, de negros tão atacados e por uma figura tão importante no país como o presidente da república. Como que a senhora está vendo esse momento da, da nossa vida é, enquanto sociedade? E o que, que a senhora pensa? Como que enquanto movimento a gente pode resistir e pode sobreviver nesses tempos obscuros? É, na verdade, é, a questão racial no Brasil, ela não começa agora, né? Uhum. Ela começa quando nos sequestram lá da África, que achavam uhum. que a gente não tinha alma e podia servir na diáspora como força de trabalho e é, fortalecendo o capitalismo no, no mundo, uhum. né? Mas, se tratando do atual é, governo que está federal, é, evidentemente, é, o que aconteceu foi que aflorou mais, todos os neos, os fascistas, todos os ultradireita que são racistas, homofóbicos, se apresentaram, saíram do armário, né? e a realidade é essa, mas a gente sabe que a situação se agravou nessa, durante o período da campanha do atual presidente do Brasil, até porque o símbolo da arma, a forma como ele desqualificava mulheres, gays, trans e negros, evidentemente, a gente sabe que durante a campanha dele no início houve muitas mortes de lésbicas, é, trans, gays e muitos negros e indígenas, né? A gente podemos lembrar, começa, por exemplo, com a ascensão dele ao poder, que é a, o mandato de, de morte, de assassinato da Marielle Franco. Então, ali já começa a se mostrar o que será essa, essa campanha. Agora, evidentemente, querida, é, hoje isso se agrava muito mais, principalmente é, em relação as religiões de matriz africana no Brasil, que, por sua vez, são religiões de cunho cultural ligado ao continente africano. Uhum. Então, isso a gente também tem claro. E as mulheres, todas essas que eu citei aqui, essas pessoas, os jovens, tudo, tem o recorte racial, não foram homens brancos, é, gays brancos, mulheres lésbicas brancas que faleceram, que foram assassinadas por esse, os malucos dos bolsoninos enfim. Então a gente começa a ver que o racismo, uhum. né, a homofobia, o machismo começa a ganhar peso na estrutura do Estado brasileiro do qual ele representa. Muito, muito importante a senhora ter mencionado a questão das religiões de matriz africana que estão muito sob ataque, então a gente vê em Minas Gerais, em outras localidades, terreiros que são, que são destruídos, que são atacados. Como é que está essa situação aqui na cidade de São Paulo? Pois é, então, a cidade de São Paulo é, uma, é, é um espaço em que parece que a questão da intolerância religiosa não existe na cidade de São Paulo. Uhum. Mas vejam bem, os terreiros, né, ou os templos religiosos de matriz africana aqui em São Paulo, falando da cidade de São Paulo, ele está localizado exatamente nas periferias, no extremo das periferias. Então veja bem que hoje também sofreu um ataque com o avanço das igrejas neopentecostais, né? Então hoje você tem um centro que está, um templo que está cercada por é, num bairro, numa determinada rua, por às vezes cinco, dez templos evangélicos. né? E, e aí se dá. O preconceito e intolerância. Só que na cidade de São Paulo, ao contrário de outros estados como Salvador, Minas Gerais, é, você tem aí Maranhão, é, as pessoas procuram, estão se organizando, procurando, fazendo a denúncia, mas não é um fato que, como é que se diz? Explode na mídia como atenção, todo. Claro. Mesmo a gente falando aqui de Salvador, por exemplo, que é a nossa África negra, uhum. né? A derrubada, por exemplo, eu sou oriunda, a gente tem toda um, um, uma relação é, de hierarquia no, no candomblé, como vocês também conhecem, eu sou é, de uma que a gente chama de nação, para se referencial o Jégin que vem lá de Cachoeira de São Félix lá também sofreu trator passou por cima derrubou é, é, coisas importantíssimas nossa mas mesmo assim parece que esse tipo de violência não mesmo em Salvador não não emplaca não, não chama atenção num país em que todo mundo se diz cristão uhum. né Começa pela sua própria fundação, que o Brasil é cristão católico, né, e aí por aí vai. Então, a endemonização dessas religiões não permite que é, o Estado nos garanta o direito de professar a nossa religião. Bom, entrando aqui no tema é, da pré-candidatura, né, então a gente vai ter as prévias do PT no dia 15 de março, quando será escolhido ou escolhida o candidato ou a candidata que vai representar o partido na, nas eleições. Como a gente falava aqui no começo, a senhora é uma das pessoas que, pelo menos que passaram aqui, por né, que a gente está entrevistando, que melhor conhece o transporte público porque usa né, o transporte público. É, o que a senhora pretende como, como candidata, como possível prefeita da cidade melhorar, qual é a mudança necessária para fazer essa cidade funcionar, porque a cidade não funciona, né? Todo mundo demora três horas, quatro para chegar de um lugar para o outro, todo mundo parado no trânsito. É, na verdade, assim, tem algumas questões relacionadas à cidade de São Paulo. Primeiro que a cidade de São Paulo, ela é um mundo, né? Uhum. Aqui você tem... Todas as pessoas, né? você tem o mundo todo, você tem negros brasileiros, você tem negros que vieram, que são imigrantes, que são os, é, da África, que hoje, por exemplo, você vai na capital, ali no centro de São Paulo, 24 de maio, você vê uhum. praticamente uma multidão de africanos ali, de todas as, as etnias do continente africano. Temos também os imigrantes latinos, enfim, nós temos uma gama muito grande de etnias na cidade de São Paulo. Agora, evidentemente, desse grande conjunto, somente a população negra e pobre... Né, aquelas que estão tá despossuídas de qualquer política na área de educação, de transporte, de saúde, de moradia É que estão no extremo da periferia, que é a periferia da grande cidade é, né? Então eu venho representar, na verdade, um grupo nosso de negras e negros do Partido dos Trabalhadores Entendeu que era importante esse momento a gente ter uma pré-candidatura de mulher e negra, uhum. para fazer o debate no interior do partido e apresentar sobre a nossa ótica, que é a ótica de quem vive na periferia de São Paulo, as políticas que a gente quer, ou seja, nós temos um, um, um projeto político de cidade mais humana, né, mais inclusiva, e é esse olhar que a nossa candidatura vem trazendo para dentro do debate das prévias do Partido dos Trabalhadores. Entrando nesse tema da, da, da questão do partido, é, a gente tem falado muito de renovação, tem falado muito da necessidade de novas caras aparecendo para entrar no debate político, só que a gente vê que o próprio partido dos sete candidatos tem apenas uma mulher e dos sete apenas uma pessoa negra. É, como que é essa, essa questão interna no partido? Por que, que nós não temos outras lideranças mulheres pleiteando essa vaga? Outras lideranças negras pleiteando essa vaga? Olha, e se, se tratando do, do partido do qual eu sou filiada, que é o PT, uhum. e da, da minha atuação fora no movimento social e dentro do partido, que é esse é o papel que a gente tem desde de sua fundação, é o seguinte, a gente é, precisa... a, a Todo mundo quer saber exatamente quem tem... Eu vou falar sim, sim. no popular, bala na agulha, que nem fala periferia, quem tem garrafinha cheia, né? E falar do novo, a gente precisa entender o que, que é o novo no conceito, é, não só dos militantes, né? Que a gente aqui também está falando dos militantes, porque quem pede a renovação e etc. São exatamente os militantes do Partido dos Trabalhadores. Bom, eu digo assim que é, não é fácil tomar uma decisão é, de sair pré-candidata você tendo seis grandes candidaturas nas uhum. prévias do partido, todas homens uhum. e brancos, né? Uhum. Então, e você, é, esse grupo que, que me apoia, que, a gente, que lançou o meu nome na verdade, porque eu não seria o nome, e aí, como você tem uma tarefa de grupo, você tem que é, desempenhar e tirar tarefa e fazer isso, né, isso. então, logicamente não é nenhum grupo ligado a nenhum, nenhuma tendência é, específica do Partido dos Trabalhadores, isso. então a gente teria e temos mais dificuldade, como tivemos para levantar as 1800 e poucas assinaturas, claro. né, é, mas é uma ousadia, a gente uhum. propôs logo no primeiro cardzinho da gente que a gente queria derrubar o muro que nos cerca, que é o racismo. Uhum. E o racismo, gente, eu não vou aqui também ficar passando mão na cabeça. O racismo, ele é estrutural na sociedade brasileira, no Estado brasileiro, e ele também reside e habita dentro do armário, dentro do, dos partidos, e não é diferente com o partido dos trabalhadores. Mas, de certa forma, é importante dizer também, querida, que a minha pré-candidatura foi muito bem recebida e acolhida pelos demais companheiros uhum. brancos, né? porque entenderam uh, a importância dessa candidatura neste momento em que o PT vive aquela onda do antipetismo, uhum. do antilulismo, então é a cara da periferia, a periferia sou eu, sou, é você e é tantos outros. Né? Uhum. Cidade Tiradentes é isso, tá no extremo leste da, da aqui do centro de São Paulo, né? Então é, as pessoas se deslocam de metrô, de, de, de ônibus e isso é uma realidade para quem mora também no extremo da Zona Sul, Grajaú ou mais para frente para para Isópolis. Então a gente tem esses essa essa longínqua periferia, né, na capital. E qual que a senhora acha que é a política mais importante neste momento para amenizar um pouco esse, esse sofrimento dessas pessoas que vão e voltam e ganham é. pouco, às vezes não tem dinheiro para o transporte? É, hoje a gente tem pensado em várias coisas que ser, são importantes para para as pessoas que vivem e resistem nas periferias, que são bairros é, dormitórios. Né? A pessoa sai de madrugada, três horas da manhã, para pegar ônibus às quatro, para chegar às seis no trabalho, Sim. e chega em casa às onze e meia, meia-noite. Bom, o transporte, é um, é, por exemplo, é importante a gente falar é, das garantias que a gente teve, por exemplo, quanto população periférica, no, é, nos últimos governos, é do Partido dos Trabalhadores na cidade é, de São Paulo, que a gente não vai aqui discorrer sobre tanto, mas começa com Herondina, que no meu caso foi quando eu consegui o apartamento para morar lá em cidade Tiradentes, saindo da Bela Vista para ir para lá, assim como tantos. Quando mudei para lá não tinha ônibus era ônibus de hora em hora Uau. muito mais difícil aí vai passando pela Marta que vai tendo é, avançando nessas políticas inclusive de transporte na cidade né e a gente teve à frente da Secretaria de Transporte o hoje então pré-candidato Gilmar Tato uhum. né que fez é, aplicou muitas propostas e culminou com o Haddad, que é exatamente a criação do Bilhete Único, que dava direito a quatro horas para aquele que estava desempregado, mesmo para o trabalhador, para poder se locomover, uhum. ir para a cidade, ver emprego, trabalhar e também é, fazer o seu lazer na, na cultura, né? uhum. como é, a gente sabe que tem as viradas que foram criadas nisso. A descontinuação do, do, do governo do PT na Prefeitura de São Paulo, assim como na, a nível federal uhum. é, o desmonte foi total né? na área de tudo é, precarização do transporte é, o metrô ele é ligado mais ao estado mas tem a ver com a vida cotidiana das pessoas então é, nós perdemos muito né e cada vez mais por exemplo a cidade de São Paulo agora nesse momento vive é, um, um, um conflito é, com a atual gestão da prefeitura que quer retirar os ônibus que tem. Sim. Então isso nos, quer, é, nos leva a ter uma certa apreensão de não de como vamos fazer se tirar linha tal, botar linha tal, uhum. como é que isso vai funcionar. né? Então o transporte para nós, dentro da nossa visão de grupo, e, e eu acredito que a gente vai conseguir é, passar essa nossa concepção, ela deve ser revista e melhorada. Uhum. Né? Depois a gente vai falar também, por exemplo, falando de bilhete único, o bilhete do estudante. Né? Claro. Acabou com o bilhete do estudante e aí o estudante de ensino médio, ensino fundamental, ele já não tem como se locomover uhum. e não tem trabalho. Uhum. E não tem como colocar no seu bilhete é, a, quantidade a quantidade certa. Educação. A é, educação é um dilema, está sendo muito atacada a educação, a cultura Isso desde a esfera federal, né, desde o governo nacional Mas isso passa também pela gestão é, estadual e municipal Então, história de escola sem partido Questão de militarização da, da educação qual que, é esse, qual que é o projeto que a senhora é, acredita para a educação? Como que a senhora pensa que tem que ser então, por exemplo, durante o Governo Haddad a gente tinha entrega de alimentos orgânicos O Dória chegou no momento, acabou que não concretizou, mas queria oferecer ração humana Então, qual que é, como a gente poderia conceber essa visão que a senhora traz aí dentro da questão da educação? Bom, a educação ela é primordial para a população negra, uhum. jovem e a população em geral Sem educação você não forma cidadão Uh, o que eu penso é o seguinte, a educação municipal, falando da municipal, que é a qual pertence a prefeitura, é outro, é, é outro programa, outra política pública que a gente tem que resgatar numa é, provável, que eu acredito, numa provável gestão do Partido dos Trabalhadores frente à, à prefeitura. E foi sucateada, né, não só os funcionários, que são os professores do ensino, <risos> Do, do, do ensino municipal, né, que são aí, a gente tá vendo as greves, a retirada de direitos, com isso, as escolas também é, estão perdendo o seu o seu caráter, porque existe hoje uma, um, um como é que se diz, é, aquele grupo que fica policiando o professor, o Sim. que ele fala, né, aí se fala de escola sem partido, mas eles têm partido, <risos> eles estão policiando os professores da rede pública. Sim. né? Então, é, lógico que ninguém pensa em escola com, com, com, sem partido nesse sentido que eles colocaram aí, porque nunca existiu na escola municipal ou estadual partido dentro das escolas. Uhum. O professor tem autonomia e, pra, e democracia para poder o bastante dar aulas e ensinar essa população. Então, na questão das escolas públicas municipais, nós precisamos, além dos ensinos é, fundamentais, médio, é, a gente também precisa investir também é, nos EMEIs, nos seis, nas creches e na periferia a mãe é, vai trabalhar, como a gente colocou, e aí nesse período, enquanto a creche não abre ou que não tem vaga para ela na creche, a, entra as companheiras uhum, que estão no mercado informal de trabalho não estão trabalhando ou estão desempregadas que são as cuidadoras de crianças, uhum. né? Tem mulheres que é, tomam conta de seis, sete crianças dentro de um cafofio que que, que, é pequeno, que precisa ajudar a outra companheira que tem o trabalho Sim. e ao mesmo tempo ela tira daquela, daquele cuidar é, a, o seu próprio sustento e da sua família. Então é interessante também a rede de solidariedade que as mulheres negras e periféricas e as mulheres de um modo geral são solidárias no sentido de poder garantir algumas coisas. Uhum. Então a educação é fundamental para, para os jovens negros, uma educação de qualidade, uma educação que garanta para ele profissionalização uhum. no mercado de trabalho. E uhum. eu é, tenho pensado, e o grupo também, é, de apresentação de, por exemplo, é, formas de educação, de implementar o, o ensino e a participação dos negros negros, porque a gente sabe que tem muita evasão hoje de jovens da escola, é, inclusive, por exemplo, uma experiência de uma universidade, de uma faculdade Pública Municipal, que é viável. Muito interessante. É, no tema dos jovens, né, entrando também na questão da cultura, que a senhora é uma importante é, figura dentro da cultura paulistana, como que a senhora vê a criminalização dos bailes funk? Então, nós tivemos recentemente uma chacina terrível em Paraisópolis. Veio à tona novamente esse debate e uma discussão que me parece bastante preconceituosa sobre se isso é cultura ou não, se é válido ou não. Então, como é que a senhora entende? veja é, bem. A questão da cultura negra no Brasil, ah. ela começa bem lá atrás. Começa com... A manifestação religiosa, que tinha que ser escondida. Depois você tem a umbigada, que é o princípio do samba, que daí começam a dizer que aquela umbigada era coisa do corpo, não sei o que lá, canal, então tudo era ruim. Depois você tem o samba, que também foi bem detonado na sua época, né? ah, depois você vem o... Chegou a ser proibido? É, é né? então, aí você vem as rodas de samba, uhum. tudo isso, todas as manifestações culturais, aí você passa pelo rap, uhum. voltando antes do rap, a minha geração era os bailes black. black. Então a gente se concentrava aí no Palmeiras, não sei aonde, bababá, dos baile black. Bom, aí veio o rap, também foi contestado, que era isso, que era aquilo, a apologia, apologia ao clima, assim. blá blá blá blá. E o funk, são manifestações da juventude periférica. Falar que não é cultura, é, é fácil dizer, mas a periferia tem uma forma própria de lidar com a cultura, não nos padrões erocêntricos, como tem aí, que é a coisa. Então, isso é uma manifestação espontânea da juventude. E uns espaços em que elas também protestam, falam de várias coisas, o funk, mas também protestam pela falta de políticas públicas de cultura e de oportunidades no mercado de trabalho e na educação. Uhum. Então, é o seguinte: o crime que ocorreu lá. É, em Cidade de Tiradentes, a gente tem, agora está meio parado, o fluxo, que era onde uhum. a juventude se reunia, lá também começaram a entrar a polícia, uhum. né, o, o subprefeito de lá achou que tinha que levar a polícia, PM lá, batendo em mulheres, em jovens, e quem estivesse lá. O caso do, do, do Heliópolis, não é isso? Uhum. Foi o, a, a, o que mais ganhou a mídia, sim, porque sim. o impacto das mortes é, foi... Muito grande. Uhum. Isso não quer dizer que na Zona Leste, na Cobre, Cidade Tiradentes e outros lugares, não houve mortes. Né? Uhum. A gente tem mortes silenciosas que o, o pessoal, a polícia vem, tira o, a, o sujeito ali, as, os jovens dali, leva para algum lugar e você não vê mais. É, a gente viu aí muitos tempos. Então, é, é muito fácil é, criminalizar a juventude negra periférica e não entender como se, se dão as manifestações culturais na cidade de São Paulo, nos bairros né, do extremo da periferia. E aí, é, me permitindo mais um pouco, porque eu falo demais. <risos> é, o dono do tempo está ali ó, com as plaquinhas. É, é bom lembrar mais uma vez a gestão do PT, a última gestão, que começou um diálogo com, a, com o movimento funk aqui na uhum. cidade de São Paulo e que tava andando muito bem esse diálogo para entender o que era o, o som, ao momento de... tava muito legal uhum. né? e essas políticas foram desmontadas e a violência se abateu sobre esses jovens, uhum. né? levando as mortes é, dos jovens em Heliópolis. sim é, O carnaval também é uma manifestação que tem uma importância negra muito grande. Este ano a gente tem a cidade de São Paulo ultrapassou, inclusive, o Rio de Janeiro como destino de turistas, então deve ser um dos maiores carnavais aí do Brasil. E eu gostaria de saber qual que é a opinião das senhoras sobre a presença negra nesse carnaval. A gente tem muitos blocos, mas me parece que o protagonismo negro você tem um ou outro. Então, por exemplo, como eu citei antes, o bloco mim é muito famoso na cidade, leva multidões, mas tirando ele é isso. Eu não sei. Eu gostaria da opinião da senhora que tem envolvimento nessa área sobre o protagonismo negro no carnaval paulistano. Bom, é, falar da cultura negra também é falar um pouco do embranquecimento de certas instituições. Uhum. Começa, por exemplo, é, o embranquecimento, é, é, retirando a consciência negra, o ser negro. Começa, por exemplo, hoje na, na universidade que é um lugar em tanto, que tanta gente quis. É que tanta gente queria frequentar, sair uhum. formado, etc. E tal. Você pega ali autores, né, é, filósofos, etc. E tal, que são todos brancos também, com uma outra, um outro formato. Temos pouca leitura na universidade da questão negra, uhum. isso é um dado. Isso daí você transporta para o cotidiano da vida, na cultura, no carnaval. Nós temos em São Paulo poucas escolas de samba que ainda são dirigidas por negros. Tem um, um, um grupo de pessoas que saem na escola que são negras e aqui eu vou citar duas delas. né? Uma do centro, que é a Vai Vai da qual eu sou cria da Vai Vai que até hoje a comunidade é negra e é uma comunidade que teve também, sofreu uma tremenda violência, que assim como eu, tive que ir para o extremo é. da, da, da periferia de São Paulo. A outra nasce é, na Zona Leste, que é a Nenê da Vila Matilde, que tem uma direção negra. Mas a maioria das escolas de samba em São Paulo, é, se não me falha a memória, eu posso estar tá errando, são hoje todas é, dirigidas por... É, eu vou falar brancos, né? fica meio sem sentido, parece que a gente está sendo racista, também ao reverso, cada um tem uma coisa, mas não é pela população negra. Uhum. A cultura negra está sendo é, cooptada e utilizada pela, por outras, é, outros segmentos né, é, do país. Então, você vê poucos blocos, os blocos de antigamente também, você tinha aqueles blocos que era a moda é, da sociedade, da elite, uhum. e depois surgem os blocos que é mais pé no chão, etc uhum. e tal. Uhum. Esses blocos também foram, alguns foram criados por não negros e outros por negros. Né? Uhum. Eu sinceramente é... Eu sei que cresceu muito o número de blocos é, pré-carnaval, né? Uhum, yeah. é, mas muitos hoje você tem, você tem blocos do sindicato, uhum. né? E aí, nessa mistura, você tem ainda um conjunto de trabalhadoras e trabalhadores negros que estão inseridos na construção desses blocos. Uhum. E a cultura, é, o carnaval... Você falou de São Paulo ser mais que o Rio de Janeiro, é porque, por enquanto, ainda, o turista... É, não está sofrendo nenhum tipo de violência uhum. né, é, então vão estar tá vindo para São Paulo agora vamos ver como é que a cidade de São Paulo vai se comportar com a vinda é, desses turistas, né, que não são todo dia aqui é. não estamos tão acostumados, a gente recebia mais turismo de negócios e agora tá aqui meio que mudando essa tendência a gente passaria de fato tranquilamente aqui a tarde toda mas o tempo já estourou, mas eu vou fazer uma última pergunta. Outra questão muito delicada é a questão das mulheres. Então a gente teve um desmonte das verbas para a questão do combate à violência doméstica, é, a ministra Damares Alves, que é a, a ministra para a questão das mulheres, direitos humanos, <risos> aquele ministério enorme, tem feito várias declarações que são muito controversas, muito complicadas e que debilitam também esse combate à violência doméstica. E a gente sabe que das maiores vítimas de feminicídio e da violência doméstica estão né, as mulheres negras. Como que a senhora está vendo essa questão dentro da cidade de São Paulo e principalmente nas periferias? Porque justamente muitas vezes esses fatos feminicídios acontecem, mas não chegam à imprensa e aí a população acaba não tendo conhecimento. Olha, eu quero parabenizar o movimento do qual eu faço parte também, que é o movimento feminista o movimento de mulheres negras, né? Uhum. É, nós sabemos que hoje o aumento do feminicídio na cidade de São Paulo e no Brasil todo, que isso está se dando a partir é, é, da liberação... É, presidencial para armas, né? Pra Havia, armas. sempre houve, não vamos dizer que não houve, houve sim, mas há um aumento muito grande. Uhum. Então, hoje é, a justiça, é, vários aparatos que davam, davam segurança às mulheres, eles não estão mais é, funcionando como deveriam, né? Uhum. Delegacias de polícia, enfim, toda aquela rede que cercava uhum. as mulheres, é, ela foi desmontada. Né? Então, você tem uma, uma ministra, que é uma ministra, não é nem biônica, a gente não sabe explicar que tipo de ministra é ela, né? Porque é uma ministra que fala com Deus na goiabeira, com Jesus na goiabeira, então é, é, o, é fora do comum. Eu sei que assim, os, mo, os movimentos organizados de mulheres, tanto feministas como o movimento de mulheres negras, tem feito um papel que é o seguinte, ir às ruas, denunciar e fazer o um enfrentamento é, contra essa política de desmonte com relação a, ao combate à violência contra as mulheres. Uhum. Então, esse é um dos aspectos que a gente está fazendo. Agora, evidentemente, todo esse acúmulo de luta que nós temos é, precisa é, exatamente de um canal... Que possa desaguar e garantir novamente a gente tinha aqui a casa da mulher que demorou para ser, Sim. veio pelo governo federal, bababá, bababá, agora há pouco tempo é que aqui na cidade de São Paulo inauguraram, no dia da inauguração não deixaram as, as companheiras que são de luta do movimento feminista entrar na inauguração, foi uma coisa muito horrorosa, então a repressão que se dá aos movimentos sociais e principalmente ao movimento de mulheres. Uhum. Então o que eu quero dizer para quem está nos ouvindo aqui é que, assim, nós estamos nas ruas feministas e as mulheres negras trazendo um conceito, principalmente as mulheres negras, um conceito do bem viver, da cidade que a gente quer para esse bem viver, para esse conceito, que não é um bem viver só para as mulheres negras, mas é um bem viver para todas as mulheres na cidade de São Paulo. E é a partir daí desse conceito de bem viver é importante dizer que a gente vai ocupar e resistir. Então uhum. é assim que nós vamos fazendo para continuar é, lutando e garantindo os nossos direitos, apesar de toda a repressão que a gente tem. E eu queria te agradecer é. e agradecer a Revista Fórum pelo convite... Diálogos do Sul. Diálogos do Sul, <risos> desculpa. Me perdoe, pois... Eu tô tão... <risos> Tudo, Tudo eu tô... amigo, eu tô... Eu tô é reclamando. que é tanta coisa que a gente começa... A gente tem pouca oportunidade... Claro de falar. Então eu peço perdão à Direção do Diálogos do Sul, porque é muita coisa, é um momento em que a gente tá fazendo é uma ousadia muito grande, uhum. né, para dentro do partido e para fora do partido uma pré-candidatura negra, muito bem, né, de mulher. Então às vezes a gente confunde, eu tô ficando sendo solicitada para entrevistas, então isso pode acontecer. E também tem 68 anos, a memória começa a ficar fraca. <risos> Gente, com essa ideia, com a, uma utopia, mas é, mesmo diante de tantas adversidades, de um genocídio que está aí contra a população negra, temos então essa utopia do bem viver, né, é, sendo trabalhado e trazido pelas mulheres negras. Então, com essa, com essa ideia maravilhosa, a gente encerra aqui essa entrevista. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido a importância desse, de, de trazer esse debate comenta aqui o que vocês acharam, manda ideias, sugestões também aqui para a candidatura da Mãe Kika, e, bom, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificações aqui no YouTube, e se você chegou até aqui, por que não dar um pulinho ali no Catarse, fazer uma assinatura solidária da Diálogos do Sul? Você pode fazer essa, essa assinatura mensal a partir de 10 reais, é um valor que não pesa no seu bolso e ajuda muito a gente aqui a continuar com esses conteúdos. E ajuda as pessoas que são do movimento social e popular a estar presente aqui nesse canal, sempre trazendo informações Exatamente. importantes para a nossa luta no dia a dia. Bom, é isso. Forte Axé. abraço. Axé.